O homem tem buscado muitas coisas. Ele tenta encontrar a fórmula para ser feliz. O homem tenta encontrar a felicidade no dinheiro. Tenta encontrar a felicidade na fama. Tenta encontrar a felicidade em muitas coisas. E talvez você esteja na mesma direção. Tente de várias maneiras encontrar a felicidade. Através dos divertimentos. Através dos jogos através de viagens, de passeios pelo mundo as pessoas procuram se distrair para encontrar a verdadeira felicidade há muito tempo atrás houve um casal que era realmente feliz eles eram tão felizes, mas tão felizes que quando eles tiveram que se mudar do lugar que eles moravam eles ficaram decepcionados na bíblia sagrada no livro de Salmos, capítulo 8, a partir do versículo 5, a Palavra de Deus diz assim, Contudo, pouco menor o fizesse do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. O primeiro casal era muito feliz. Eles viviam num lugar... Em meio à natureza, respiravam um ar puro, observavam os passarinhos cantarem. Tudo era alegria e felicidade. Era um lugar perfeito. Mas um dia tiveram que sair de lá. Tiveram que fazer uma mudança forçada por causa do pecado. Mas ainda assim, podemos ser felizes se entregarmos a nossa vida ao Senhor no dia de hoje. Deus te abençoe. Se você quer ser feliz, tome a melhor decisão. E a decisão é Entregar a vida para Deus. Deus te abençoe.